Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue importar uma imagem aqui dentro do RStudio. Né? É, Assista a essas aulas anteriores, né? vocês vão aprender como que é possível fazer isso. A partir do momento que a gente... É, Criou um arquivo aqui dentro do R com a nossa imagem, né? vocês podem ver isso nas aulas anteriores como foi feito. Basta, né, para a gente saber as informações sobre essa imagem, escrever info, underline, image e colocar aqui dentro do objeto. Quando eu dar o Ctrl Enter, vai aparecer todas as informações. Essa imagem de 263, ou melhor... 2.362 pixels por 2.362 pixels, tem três bandas, né, que é o R, G e é, A imagem, ela está ocupando, na memória do R, é 127 megabytes. E a imagem, ela tem 16.7 megapixels, né. Então, parece que várias informações importantes sobre a imagem. Então, essa é uma função muito interessante, que pode ser útil várias vezes, né, em vários momentos Diferentes. É, para vocês verem as outras funções né, que tem aqui dentro do pacote, assistam as próprias aulas e não esqueça de se inscrever no canal e indicar aí para os colegas. Até a próxima aula!